Veja bem, minha gente, então aqui eu fiz uma limpeza Aí eu estive olhando, ó Por que que as folhas Do couve Ele começa a encriquear Enrolar assim, vou explicar Por que Dá aquele famoso purgão, gente Olha ó, olha só, isso aqui é o purgão Aí ele vai aqui na folha Você vê que encriqueia, essa aqui não tá, tá lisinha, olha só Essa aqui o, o, o purgão já veio Atacou um pouco e Ele de, desceu para cá, ó Olha só, olha aqui dentro aqui, ó. Parece que ele gosta muito de folhinha nova aí, ó. Então, esse aqui é o resultado do porgão, porgão do couve. Eu vou, vou para cá, ó. mostrar para vocês, ó. Isso aqui, gente, acaba com couve, ó. acaba mesmo, olha. Aqui não tem, ó. Aqui não tem porgão, então as folhinhas... Tá vindo, ó. Novinha. Legal, olha, Bonitinha. Ele atacou nesse aqui, ó. A princípio, ele tava lá naquele pezinho de cima ali, ó. A princípio... Ele estava para cá, ele estava nesse aqui, ó. Você vê que essas folhinhas aqui ainda estão encriqueadas, aqui, ó. Estão encriqueada aqui na um, ó, tem um pouquinho aqui ainda, ó, ó. Daqui ele passou para o outro, ó. ó Nesses aqui, ele não chegou a atacar. Esse aqui é um, um couve diferente, então não sei se ele não gostaram, sei que eles não atacaram. Foi nesse aqui, ó. Esse aqui é o couve manteiga, né? Eu acho que é o couve manteiga, ó. Então eu trouxe aqui uns fundos de corda e eu coloquei numa garrafa isso aí tá com quase um mês né e eu não isso aqui é pequenininho e eu não tive tempo de passar aqui ó. então já que eu descobri que tá nesse aqui eu vim aqui fiz uma limpeza em outro vídeo e esse aqui ó, é o aqui ó eu vim aqui ó e eu coloquei o fumo de corda aqui ó nessa garrafa já tá um pouco velho ó, Esse aqui né? olha, olha olha o fumo de corda lá dentro ó. então isso aqui você pode pôr de um dia para o outro né? aí eu vou passar aqui para esse pulverizador aqui ó e eu vou pulverizar então esse aqui aí daqui um dia vocês vão ver como como tá bonito. eles aqui os primeiros ó. eu tenho aqui cinco muda uma duas três quatro cinco aquela lá o pulgão não atacou aqui eu tirei as folhas para levar para minha, minhas para galinhas tem que tirar mais bem tiradinha assim ó essa terra aqui é muito boa porque ó isso aqui tá vendo aqui ó isso aqui era capim que tinha aqui então eu aterrei esse capim então fica uma terra fofa e com o tempo vai o capim vai se decompondo e o, vai virando adubo, viu? Você tem que coar esse líquido aqui, ó. Isso aqui é água do fumo de corda. Esse fumo que você compra na, na, é fumo de cigarro, né? Olha só, nas casas do norte você às vezes encontra. Aqui, ó, o meu pulverizador deu algum probleminha, ele não quer, ó. Tá saindo bem pouquinho, ó. ó. Acho que deve, deve ter entupido. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a água do fumo aqui, ó. E vou jogar aqui em cima aí, ó. ó. Vou jogar aqui em cima aí, ó. É pouquinho a coisa, ó. Então, eu vou, é só no olho aqui. Ó, eu vou jogar aqui em cima. E cada um eu vou, eu vou jogar um pouquinho, ó. ó. Vou lavar aqui todinho, ó. E vou... Aqui, mesmo que eu não tem, eu já vou passar um pouquinho, ó. Aqui, ó. Olha só. Então, aqui eu vou jogar água aqui, ó. Olha, ó. Olha só. Então, aqui eu vou fazer assim, ó dar uma lavadinha Como tá só aqui no olhinho aqui, ó Então eu vou fazer assim Mas o bom é, é por, por, por, por velho exato, né? Então aqui vou, eu já joguei aqui um pouquinho Aí amanhã ou depois eu vou vir aqui passar mais, ó Eu vou lavar praticamente aqui, ó Mas aqui, ó Aqui, aqui, aqui dentro aqui, ó Então tem que ir no olhinho aqui, ó Aí se você passar a mão bem leve Como é pouquinha coisa Você passa a mão aqui pra molhar bem aqui, ó Aqui, ó e fica dentro A folha criquia e ele faz casinha dentro aí, Olha só, meus amigos, minhas amigas. A gente aplicou aqui o fumo, então resolveu, Não tá mais encriqueado não aí, Olha, veja bem, esse pé tava bem encriqueado, Aqui também desenrolou, ó. Tudinho, as folhinhas que estavam enroladinha Era essas aqui, ó, olha só. Cresceu muito rápido, As folhas que tinham o purgão, tá vendo aqui, ó. Elas estavam né? Então elas cresceram. Essa aqui também estava tava encriqueada aqui, ó. Essa aqui tinha o purgão. Você vê que elas enrolaram, ó. Essa aqui também, ó. E as novas, ó. O purgão sumiu. Não, não tem mais. Então, o, o fumo, você põe ele de molho. De um dia para o outro. Então, uns dois dias. Depois, aplica que o purgão acaba na hora. Ó. Mais uma vez, ó. Aqui também, ó. Essa tinha os purgãozinhos também, ó. Então, saiu toda. Que nem eu falei. O purgão é aqui, ó. Ó, as folhinhas que estavam encriqueadinhas aqui, ó. Elas Cresceram com toda encriqueadinha, ó. Enrugada, né? Ó, as folhinhas enrugadas tá aqui, ó. Essa se recuperou. Tá sanzinha E as novinhas, ó. Bonitinha, ó. ó. Olha como tá bonitinha, ó. Então é assim, ó. Funciona de verdade. Então se você tiver algum porgão aqui na sua couve, joga aí o sumo de... Fumo de corda nele aí, ó. Aplica aí bonitinho. Que vai dar tudo certo. Aí veja bem, ó. Aqui... É outro tipo de couve aqui, ó. Um couve maior. Olha o tamanho dessa folhuna aqui, ó. Rapaz, vai vir aqui, ó. Olha o tamanho dessa folha aqui, ó. Esse couve aqui, ele dá muita muda. Aquele escove lá embaixo é um tipo de couve que não dá muda. E é isso aí. Um abração, minha gente. Siga o nosso canal aí. Fui, tchau.